Bem, eu sou Eduardo Matarazzo Prici, é, fui professor na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Rodrigo Vargas de Economia, desde 1966 até 2012, professor de carreira, mesmo nos meus anos de parlamentar eu sempre dei um curso na GB, ou sexta de tarde, ou segunda de manhã, e, e uh, também, no, uma vez sendo professor, fui convidado para escrever artigos, primeiro na última hora, depois editor de Economia da Visão, e de 76 a 80 escrevia artigos de Economia na Folha de São Paulo, três, quatro artigos por semana, uh, e, certo dia, sempre com preocupações de realização de justiça no Brasil, como economista que estudava quais os instrumentos de política econômica que pudessem ajudar nessa direção. E eu, professor e articulista da Folha, me juntei amigos para a participar de uma campanha de vereador para Flávio Flores da Cunha, Biarrembar. Era 1976, foi bem sucedida, no dia em que acabou a campanha, estávamos comemorando numa pizzaria, alguns amigos vieram, olha, nós estávamos pensando quem é que poderia ser candidato nas próximas eleições, em 78, e achamos que como os seus artigos estão sendo muito lidos pelos, pelos jovens, sobretudo, seria bom você considerar. E eu então fui conversar com Lise a André Franco Montoro, Plim Garuda Sampaio, Choupé e Trabalho de Lima, Alberto Goldman, o que, que é ser um representante do povo. Me interessei, a havia MDB da oposição ao regime militar Iarena, e arena e me Ingressei no MDB um ano mais, em 77, e, em 1978, participei da campanha do, como candidato a deputado estadual pelo MDB. Quando, no segundo semestre de 79, extintos a ARENA e MDB pelo presidente Ernesto Geisel, aquel, aqueles líderes sindicais e intelectuais que estavam formando o Partido dos Trabalhadores, convidaram Irma Passone, Geraldo Siqueira, Marco Aurélio Ribeiro, João Batista Breda, eh, Serginho Santos e eu, seis eleitos pelo MDB, para ingressarmos no PT. E eu até não tinha internet na época, né, e-mail, essas coisas, mas eu falei, olha, eu estou sendo convidado para participar da fundação do PT. Como é que eu vou fazer? 78 mil que eles me elegeram para deputado estadual. Portanto, que, aquelas pessoas que votaram em mim, que acham que tudo bem de eu ingressar no PT, na fundação, por favor, me escrevam, me telefonam, me me digam onde eu encontrar, quando eu for fazer palestras tal. O que, que vocês acham? E me lembro que uns quase 80% disseram é o que nós esperamos de você então em 10 de fevereiro de 80 eu participei com estes que eu mencionei como fundador do partido dos trabalhadores naquela época o PT nem sede tinha e então algumas das primeiras reuniões da executiva, do Partido dos Trabalhadores, foram realizadas na minha casa. Eu era casado com a Marta. Tinha já meus três filhos, o Eduardo, que eu suplo, o André e o João, que muitas vezes assistiram. Eram pequenos na época, né? mas assistiram. Uh, lá, uh, o, a direção executiva do PT, Lula, Jacobitar, Olívio Dutra e, e tantos outros, os primeiros dirigentes se reunirem lá. Quando chegou 1982, o, o PT sugeriu que eu fosse candidato a deputado federal. E junto com Djamamon, Ayrton Soares, Irma Passoni, entre outros, José Eudes, lá é, de, do, do Rio de Janeiro, né? e, de Janeiro, e, de Janeiro, e de Janeiro. Luiz Dulce, de Minas Gerais, e Bete Mendes, fomos oito eleitos. Jamabon né? foi o primeiro com 150 mil votos e eu tive 83 mil que foi o segundo mais votado do PT, né, e, e Ayrton Soares, que foi o nosso, e José genuino também, né. E, então, Ayrton Soares foi o primeiro líder, depois, mais tarde, José genuino, Sim, era uma campanha, sobretudo, feita no, com muita garra, com... Mas aí se formaram os núcleos do PT nas mais diversas regiões da cidade. E esses núcleos passaram a ter uma vida muito importante de interação com o Partido dos Trabalhadores.